Fala galera, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como tu pode ganhar dinheiro com o aplicativo do Melius. Melius que é um aplicativo de cashback, ou seja, toda compra que tu efetuar, seja no, em plataformas de marketplace como Amazon, como Magazine Luiza, Ponto Frio, diversas outras plataformas, cada compra que tu efetuar, uma porcentagem do teu dinheiro volta para ti como cashback. E cada compra que tu fizer em qualquer estabelecimento também, gastando a nota fiscal aqui dentro, ó, pode ver que tem até um íconezinho, nota fiscal aqui, vai ganhar cashback também. Como que a gente ganha dinheiro nesse aplicativo? que ganhe. cada amigo que tu indicar, tu pode ganhar 50, ou seja, se tu se cadastrar com o meu código, tu ganha 5 reais e aí tu já vai estar tá sabendo dessa promoção, dessa barbada que eu estou te passando se a pessoa se cadastrar com o teu código, que tu já vai estar tá sabendo, já vai estar tá divulgando em diversas plataformas e redes sociais tu vai ganhar 50, eu vou deixar o código do primeiro link aqui da descrição, tu copia e cola ele e baixa o aplicativo aí e se cadastra, valeu, falou, até o próximo vídeo